e aí galera do canal tudo bem com vocês eu sou o Adjane sejam muito bem-vindos a este vídeo e no vídeo de hoje nós vamos fazer um unboxing de uma compra que eu fiz no site Aliexpress e se você tá pretendendo entrar nesse ramo de importação para fazer revenda e ganhar uma grana extra fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te mostrar como você vai identificar o AirDots 2 original do falso então sem muito blá blá blá segue a vinheta então meu povo tá aqui ó o pacotinho não fui taxado Comprinha feita no site Aliexpress o chinês enviou aqui ele colocou três AirDots aqui Bluetooth e Airphone e ele declarou aqui pessoal 13 dólares tá pessoal não fui taxado chegou direitinho cadê o código de rastreio tá aqui você que quer conferir ver se eu fui taxado ou não tá aqui o código de rastreio pode estar tá conferindo aí que você vai ver tá chegou bem rápido demorou 18 dias 18 dias é, úteis tá pessoal não corridos então vamos lá fazer um unboxing cadê aqui vamos pegar aqui vamos tentar não cortar a etiqueta Olha só, aqui dentro não tem mais nada Veio bem embalado, olha aí Que embalagem top Aí garoto Olha aí pessoal Três AirDots 2 Três Air dots 2 Aqui dentro não veio mais nada Também Então veio aqui uma caixinha amassada Mas aí a gente dá uma ajustadinha aqui Olha só, também né Essa embalagem aí não ajuda muito não então pessoal, tá aqui ó, três AirDots, vamos fazer aqui ó, a capa, vamos fazer aqui a capa, como é que eu faço a capa? Eu faço a capa assim, eu faço a capa assim, aí. Então pessoal, vamos lá, deixa de enrolação, já vamos aqui fazer o unboxing e já vamos falando sobre a diferença do falso para o original. Eu já peguei uns falsos aí e olha, vou te falar, ó. Né? Já dá para identificar, dá para identificar facinho, facinho. Você vai identificar seguindo aqui as dicas do meu vídeo aqui. Você não vai comprar AirDots falsos. Primeiro que os links que eu compartilho aí na descrição são só dos fornecedores que vendem originais. Então, não tem como. Mas, de qualquer forma, já vou te ensinar como você vai identificar. Aqui na caixa que você vai dar uma olhadinha. Primeiro, o falso não vem assim, com esse brilho. Ela vem meio apagadinha, essa aqui vocês podem ver ó, que é de ótima qualidade e está em alto relevo aqui, ó brilhosa. Somente a foto do herdote está brilhosa. Aqui embaixo na falsa eu não identifiquei diferença, mas aqui eu identifiquei que é mais fraca e não vem em alto relevo e não tem um brilho. Aqui atrás do falso vem achatado esse código aqui, ó não vem assim bem bonitinho como está aqui. Então vamos agora aqui para dentro... Para a gente ver outras diferenças vamos abrir aqui eu acho que por baixo não vai dar para sair mas deixa eu ver o que tem aqui aqui ó, tem o que? tem umas borrachinhas aqui dentro vem também okay? manual eu pedi na versão chinesa mesmo a diferença, tem a versão chinesa e tem a versão inglês, tá, pessoal? A inglês, ela vem com a caixa azulzinha, mas seguindo sempre esses padrões aqui de qualidade. Já a chinesa vem vermelha e vem assim, ó. A azulzinha é versão inglês, também, mas do mesmo produto. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui pra gente ver aqui ver a qualidade também agora aqui então aqui não vem mais nada é só isso mesmo manual as borrachinhas e o fone aqui ó você já vai ver que o original vem com essa capinha ó. vou tirar ela aqui outro indício de falso o falso eu não sei se vai dar para mim mostrar mas o falso aqui ó nessa entrada USB ela vai ter dois buraquinhos aqui no canto inferior esse aqui ó, original ele não tem Queria que a luz ajudasse, mas não tem como Então você vai identificar ó. Lá no cantinho ali, ó Debaixo do falso ele tem buraquinho Do outro lado também, tá? Ele vai ter buraquinho O original vocês podem ver, ó Ele é todo fechado Ele não tem buraquinho nenhum Dentro da conexão aqui, ó Dentro dessa entrada USB Então já sabe, outro indício do falso Ele vem com dois buraquinhos nos canto Inferior da entrada USB O original não tem ou vamos abrir aqui agora aqui, aqui vamos tirar aqui o outro indício é na hora de dar o reset aqui no fone o um falso ele fica piscando piscando, piscando, piscando e não, não informa nada você não sabe que resetou já esse aqui original ele fica piscando bem rápido vermelho e branco bem rápido tá aí você sabe que fez o reset Outra coisa pessoal, o falso ele tem um assistente de conexão, que fala inglês tipo os fones 7S, já esse aqui não, ele não tem, o original não tem esse assistente de conexão, tá? Um outro indício pessoal, é um aplicativo que não tem como dar erro pessoal, vou mostrar para vocês, vocês vão baixar o aplicativo chamado Bluetooth Segue aqui comigo que você vai ver qual o aplicativo É o Bluetooth Scanner, tá? Vamos, esse aqui, pessoal ó. Você faz o download dele Instala Aí você vai conectar O seu fone no celular Vamos ligar aqui Você aperta, segura Ó as duas luzinhas, piscando, ó, branco e vermelho vai ficar só um e vai aparecer aqui ó. aqui ó, Redmi AirDots 2 aí você faz a conexão, o pareamento pronto aqui ó, você ativa se você quer receber chamadas por ele ou não prontinho, está conectado então pessoal, após fazer a conexão com o bluetooth, você vai entrar aqui no aplicativo que a gente acabou de baixar e você clica aqui em iniciar, para ele fazer aqui a, o scanner. Vamos aguardar. Olha aí pessoal, aqui já mostrou todos os dados, olha só. Redmi dot 2, e aqui pessoal, em fornecedor da placa, ó, você vai ver aqui ó, que é Dongguan. O falso pessoal fica fornecedor desconhecido, essa não tem como você errar. Se é falso ou original com esse aplicativo. Ele entrega tudo. As dicas foram essas aí. Você que vai comprar. Quando receber, já faz esses testes aí. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você quiser importar o seu, pode importar sem medo. Que esse é o mesmo fornecedor que eu importei os meus. Então, se inscreve aí no canal. Se você gostou, clica em gostei. Deixa aqui embaixo o seu comentário. E muito obrigado por assistir o meu vídeo. Tchau, tchau.